Agora a gente fala do conceito de centro de massa, que é um conceito que a gente já vem usando há muito tempo, sem saber que está usando, e que é importantíssimo para várias coisas na, na física. E não só na física, na química também. Tá? Você quer encontrar muitas vezes o centro de massa, por exemplo, de uma proteína ou de, um, de uma molécula, tá certo? Por quê? Porque qualquer movimento que, rotacional que ela tiver, por exemplo, livre, Vai, vai acontecer em torno desse ponto que a gente chama de centro de massa. Vamos ver como é que a gente chega no conceito de centro de massa e depois entender o significado físico dele, okay? Vamos considerar, de novo, por simplicidade, tá? um sistema só com duas partículas com momentos lineares P1 e P2. Eu posso sempre definir o momento linear total desse meu sistema de partículas, tá? que eu vou chamar de P maiúsculo, dessa vez. Okay? Bom, eu posso pegar essa, essa equação e reescrever substituindo P1 e P2 por M1, V1 e M2, V2. E velocidade é derivada de posição com relação ao tempo, correto? Então, eu posso sempre reescrever desse jeito aqui. Agora, agora, eu posso fazer um truque. Posso multiplicar por 1, um, que é um número dividido por ele mesmo, é 1, um, correto? E a equação não muda. Vamos voltar aqui. Né? Pego esse lado aqui todo da minha equação e multiplico por 1. Um. Esse 1 eu posso escrever sempre como um número dividido por ele mesmo. No caso, eu vou escrever o meu 1 como m1 mais m2 dividido por m1 mais m2. Por quê? Porque isso vai me facilitar, vai, vai me possibilitar chegar no conceito de centro de massa. Então, multiplico esse lado todinho aqui da equação por m1 mais m2 dividido por m1 mais m2. E aí eu não mudei absolutamente nada na minha equação. Tá? Só mudei um pouco a cara. Tá? Mas ela é essencialmente a mesma coisa. Porque qualquer coisa multiplicada por 1 um é ela mesma. Okay? E agora eu passo o número que está no denominador para dentro, fazendo a distributiva para dentro desses parênteses aqui maiores, né? Fazendo a distributiva. Quando eu faço isso, eu fico com m1 mais m2 multiplicando m1 mais m2 vezes derivada da posição do vetor posição da partícula 1 em relação ao tempo, mais m2 dividido por m1 mais m2 de, vezes a derivada da posição da partícula 2 em relação ao tempo. Isso daqui é só v1. E V2, que a gente já tinha antes, tá certo? Mas isso daqui me faz uma. me dá uma. me dá uma, uma, uma vantagem tremenda. Por quê? Porque eu posso colocar, posso colocar esse cara daqui para dentro da derivada. Isso daqui é massa, dividido por massa, certo? É simplesmente um número que, se as minhas massas forem constantes, lembra que eu estou considerando massas constantes, ok? Eu posso colocar essa constante para dentro da derivada. É o que eu vou fazer tanto com isso quanto com esse. Tá? E agora né, eu tenho essa equação aqui, que por enquanto não me refrescou muito, mas já já vai refrescar. Por quê? Porque eu vou simplificar a cara dessa equação. Primeiro, eu vou chamar de, vou chamar m1 mais m2 de mão. O que é m1 mais m2? É a massa total das minhas partículas, ok? Depois, esse termo aqui, m1 dividido por m1 mais m2 vezes a posição da partícula 1, nota que m1 dividido por m1 mais m2 não tem unidade. Porque isso daqui tem unidade de massa, isso daqui tem unidade de massa. Então, quando eu dividir isso daqui, as unidades cancelam e eu tenho um número sem unidade. Ou seja, esse número todo aqui é um vetor posição. Tá? Então, eu vou chamar esse cara daqui de R maiúsculo 1. A mesma coisa para esse cara daqui, né? para esse segundo parênteses aqui. Esse número não tem unidade, porque massa dividido por massa, a unidade não tem. Então, esse, esse número todo continua sendo um vetor posição. ok? E vou chamar esse cara de errão 2. Bom, agora, né, a minha equação se simplifica, a cara dela se simplifica consideravelmente. O que, que eu tenho? Emão, que é a massa total do sistema vezes, né, de, é, derivada de uma de um certo vetor posição r1 que a gente já já vai falar sobre ele, né, e em relação ao tempo mais a derivada do vetor r2 dividido pelo tempo, tá? Agora, né, botando aqui meu r1 e meu r2 para eu não esquecer o que que eles são Vamos voltar para cá soma das de, soma das derivadas é a derivada da soma ou seja isso daqui é a derivada em relação ao tempo de r1 mais r2 e lembra esses esses dois vetores errão são vetores posição ok esse vetor aqui é errão um mais errão 2 é o que a gente chama de vetor posição do centro de massa, ok? E agora né, eu posso, posso simplificar ainda mais a cara da minha equação, escrevendo que momento linear total do meu sistema de partículas é a massa total da, do meu sistema de partículas vezes a derivada do vetor posição do centro de massa vezes a velocidade. Desculpa, em relação ao tempo. Nota que isso daqui é uma velocidade também. Tá certo? Então, olha, botando aqui, né? Botando aqui RCM. Né, Para a gente não esquecer o que, que ele é. Ele acaba sendo M1R1 mais M2R2 dividido pela massa total do meu sistema. Nota que isso aqui, matematicamente. Tem a mesma cara, a mesmíssima cara de M vezes V. Isso daqui é simplesmente um V do centro de massa, velocidade do, do, do que a gente chama de centro de massa. Está certo? Tá? Isso aqui tem a mesma cara de uma equação para uma partícula única. Né? Para a partícula única, a gente tinha M minúsculo, R minúsculo. Está certo? Agora, é como se eu tivesse uma partículona de massa total m, mão, que é a soma das massas do meu sistema, vezes a velocidade de um ponto, que é a velocidade desse ponto que a gente chama de centro de massa. Ou seja, o que é a interpretação física do centro de massa? O centro de massa é um ponto no objeto que se comporta como se toda a massa do objeto estivesse concentrada ali. Ou, no caso de um sistema de partículas, né, é um ponto nesse sistema de partículas que se comporta como se toda a massa, do, do, da, toda a massa das diferentes partículas que, que formam o meu sistema estivesse concentrada exatamente sobre, a, sobre aquele, aquele ponto no espaço que é definido pelo vetor posição do centro de massa. ok? Formalmente, matematicamente, é como se eu tivesse uma única partícula de massa é mão e posição é rão cm. Tá okay? E aí vem uma coisa. Não sei quantos de vocês já se perguntaram até agora, mas até agora nós estávamos falando olha, tem um carro, tem uma caixa, tem um papapá. E nós estávamos tratando desses objetos extensos, grandes, como uma partícula. A gente não sabia o que a gente estava fazendo, por que a gente estava fazendo, fazendo aqui, e por que a gente podia fazer. Por que a gente pode? Por causa do conceito de centro de massa. tá certo? O conceito de centro de massa vai ser válido quando, se você considerar movimentos de translação também para sistemas que sejam deformáveis. Okay? Por exemplo, a bola de tênis que levou a raquetada ali, né? Nota que ela fica, né? Ela fica oscilando assim depois que ela sai do depois que ela leva a raquetada, okay? Todos os todos os pedacinhos de massa que compõem a minha bola de tênis estão andando um com relação ao outro, mas o centro de massa da minha bola está andando também. Tá certo? Então a gente vai ver isso daí mais para frente, OK? E o conceito de centro de massa vai ser extremamente importante para estudar o movimento de corpos rígidos. Tá? Quando a gente estudar o movimento de corpos rígidos, a gente vai, então, considerar não só a translação desses objetos, mas também rotações. E um ponto importante para se considerar a rotação de um corpo rígido é em torno do centro de massa